Feliz ano novo! Bem-vindos ao primeiro vídeo daqui do Nerdice. Pra você que não conhece Nerdice, pra você que caiu é aqui de paraquedas, pra você que veio aqui através de alguém, o Nerdice é um canal de curtas nerds. Eu sou a Renata Grega e hoje eu vou apresentar pra vocês alguns erros de gravação de alguns dos nossos curtas e eu vou fazer o primeiro react da minha vida. React, sei lá como falar isso. Foi! Eu vou reagir aos nossos erros de gravação. Não sei quais são os erros de gravação, eu tava me coçando pra ver esse vídeo logo. O Lelo fez uma compilação dos nossos erros de gravação. E vocês reajam também, reajam nos comentários, de preferência. primeiro erro de gravação é de onde estava o óleo A gente fez um documentário de onde estava o óleo com quem ele estava. Então vamos ao primeiro erro de gravação de onde estava o Wally. É igual eu te falei, tipo, no finalzinho, quando ele decidir de matar... Pode ser, pode ser. Aí ele mostra quem é o Wally o de verdade. Né? Tá ódio. O ódio. O ódio. E <risos> <O áudio. risos> lembrou o Zulu. Zuluces. Zulu. Ai, meu Deus, é muito tesouro. Cara, o Amadeus é um poeta, é o rei das pedras. Cara, gravar com o Amadeus é uma. gravar com todo mundo nerdice, né? gente. passa mal de reino adiante. Uma hora que tá todo cansado já e que ninguém mais raciocina aí, fica uma palhaçada só. Próximo erro de gravação da Gotham Science. É uma websérie inspirada no universo do Batman. Pra você que não viu, gente já tem o um primeiro episódio lançado aí, vai na nossa galeria de vídeos. Vamos ver. Ai. Ela ia tentar dar uma estrela. Cara, é só uma vergonha. Não tem vergonha se a minha cara é suja, não. Pô, eu tava interpretando Mulher Gato. Eu amo Mulher Gato. É um personagem que eu acho do caralho. Acho super a minha cara, apesar de não ter nada a ver comigo. A Mulher Gato é uma... deu pra ver, né? É uma personagem completamente fora da minha zona de conforto. É uma personagem que é super malabare, super malemolente. Eu sou essa merda aqui. Aí eu passei a gravação inteira. Porra, eu quero fazer algum movimento. Porra, por que que eu não sei pular? Eu tava de salto. Porra, não dá nada. Aí eu pensei, nessa cena, vou fazer de tudo, mas eu vou conseguir entrar com uma estrela, nem que eu consiga fazer as perninhas meio dobradas. Aí talvez dê certo, talvez um ângulo bom. Consegui nem levantar o cara da perna, você só vi meu popozinho, up! Uh, Aí eu tava de óculos, meu óculos jogou, eu levantei igual um né? enfim... Próximo erro de gravação é de Sensei, a Second Earth, que é o nosso curta de cavaleiros zodíaco numa, num universo alternativo de cavaleiros. Eu interpreto a deusa Atena, eu não tô fazendo a Saori, a equipe do Nerdista ligou pra mim, ''Porra, grega, você não quer fazer Atena não, você fala grego.'' ''Tá, né? Bora lá.'' What? Entendi. <risos> foram dois dias de gravação, virando as duas noites. Ninguém dormiu, ninguém nada. E a gente ainda tinha que ficar engolindo groselha pra ficar pra cuspindo groselha. Porque não achamos sangue falso. Próximo erro de gravação de Smash Bros. Smash Bros. é a último curta do universo de Mario, do nosso universo. Mas é o penúltimo curta de Mario que a gente gravou. Foi confuso o Smash Bros. Porque foram 25 cabeças. Entre 20 a 25 cabeças. Eu acho que foram 25, sim. Lá na BGS em São Paulo. Não só o Filha da da. Da manhã até a hora que o sol se pôs, que foi lá para as 7 horas da noite, todo mundo ficou com a marca de sol, de, de do sol do cosplay Tinha gente passando mal Eu era uma das pessoas que tava passando mal Eu Tava com uma febre filha da puta Tinha gente se cagando Tinha gente vomitando Não ali no momento Mas assim Tava todo mundo muito na merda Todo mundo virado há vários dias Porque né O pessoal foi do Rio pra São Paulo Pra aproveitar a BGS Ninguém dormia Foi ó Ah gente As pessoas vêm os curtas prontos E ficam achando que a gente tá de sacanagem Que é muito fácil fazer curta Só porque é um bando de gente cosplay Pulando de lado pro outro para curta né Pro erro Ninguém quer me ver falando Para ó. Ação Ai caralho, dentro da minha cara. Vai jogar água ou não vai? Vai jogar água. Eu vou dar um close nela agora lá. Ah, tá, então cortou assim? A ah, cortou? Valeu essa já. <risos> Valeu essa já. <risos> A Misha foi eu tentando fazer peripécias igual a mulher gato, com uma peripécia muito mais simples, né? Que é só jogar a bola pra cima. Só que o negócio de jogar a pokébola pra cima que eu tava jogando em movimento, né? Então a lei da gravidade fez assim. Ah, essa estádio, a gente fez uma gambiarra do cacete nela, porque a gente mandou produzir, mas não deu muito certo, e aí ela não ficava em pé de jeito nenhum. Como é que eu puder? Né? Aquela estádio não era nada funcional. Por acaso eu tinha essa correntinha, a sorte foi essa. Essa correntinha serviu pra várias coisas. Pra ser a corrente que eu rolava a pit, pra ser a corrente que eu conseguia segurar estádio. Magias da edição, magias do cinema, tudo fica lindo no final. Próximo erro de gravação, os Mash Bros de novo. Os Mash Bros teve bastante eu. Jogou o um negócio. Jogou um o negócio. Um negócio. Viveu Vini. Vini. Vini. Vini. Tadinho do Vini, cara. Vinícius pra quem não sabe, ele é médico, ele é plantonista. Então esse cara fez plantão, atrás de plantão, depois foi virado pra São Paulo, pra ir pra BGS pra ainda filmar. Provavelmente nessa hora, ele dormiu de verdade. Próximo erro de gravata... Salsicha vs Noob Saibot, que é o nosso curta. Daquela época que teve aquele meme que o Salsicha ia entrar no Mortal Kombat, na real eu não lembro direito a procedência desse meme. Ai que nojo! Essa porra, Ai, que nojo. Essa não, Ai, que nojo. Caralho, eu sou muito fresca. Cocô, vômito e. O baba tá associado a vômito pra mim. Qualquer coisa pra mim tá de boa. Agora um cara e não vomita e... Próximo erro: Luigi's Mansion O nosso segundo curta do universo do Mario. Inspirado no jogo Luigi's Mansion né? Ah, beleza, beleza. <laughs> Vai. piores pessoas pra decorar roteiro e a gente fica improvisando o tempo todo. E o Léo fica muito puto. Porra, essas são fotos que eu produ... Decora a merda do roteiro. Eu prometo que esse ano eu vou decorar o roteiro. Mentira, não prometo nada. Próximo erro de gravação, Fortnite. De todos os cursos que eu participei fisicamente do Nerdício, Fortnite foi o mais de boa de gravar. A gente conseguiu finalizar praticamente tudo em um dia. E aí, é isso. É bem divertido. É um curta bem internacional. Vamos botar porque não tem muita fala, né? Por exemplo, eu aqui na Grécia, querendo mostrar o nerdice pra alguém, eu falei, olha só, então a gente produz curta-net, a gente mostrar um vídeo aqui, mostrei o Fortnite, a pessoa correndo pra caralho, então vamos dar um curta, um erro de Fortnite, hum. Hum. caralho, velho, foi <risos> cara, Palmas para o Cássio, porque o Cássio é um puta ator. A gente deu pro pobre do Cássio. Cara, era uma garrafinha. Eu não sei quantos ml é isso aqui, mas deve ser uns 50 ml. Sei lá que porra que é. De... Eu não consigo virar nem shot das coisas sem fazer eh". depois. O cara me vira. Faz cara de, ai, que maravilha. Depois te corta só que ele traz <risos> Próximo erro de gravação, Luiz Mansion, de novo. Porra, não é Luiz Mansion, é Vou Fortnite, porra, editor. Vai. Sim. Yeah. <risos> caralho, Porra, vai ficar bonito caralho, isso, que é o pescoço da Otávio ali, ó Caralho Co... <risos> <risos> <risos> O é o nosso diretor de coreografia, ele já enfiou a porrada em todo mundo daqui, praticamente, eu acho. Eu acho que o único que não apanhou do, do, do Vance foi o Jonathan, só. De resto, ele matou, ele bateu. E quase que matou, na real, o Léo aí. Próximo erro de gravação, Mario Odyssey. Foi o nosso terceiro curta do universo do Mario, que é o um musical. Hum. A moça... Puta merda, velho. Adoro as pessoas olhando o que, que tá acontecendo. Gravação já é uma coisa que chama a atenção. Gravação de um monte de gente cosplay. Mario Odyssey eu também não tava presente no momento. Eu não sei se eles pararam de gravar na hora ou se eles deram um jeito. Problemas, né? A tá mais um Vance que fica pulando de lado pro outro com uma perereca, né? As coisas desmontarem e saírem no lugar e quebrarem é muito fácil. Próximo erro de próximo erro de gravação, Mario Kart. Como eu falei, é o nosso último vídeo gravado pra ser o penúltimo vídeo do universo do cu... do, do universo. Do... Porra! O universo de Mario Bros. Vou fazer esse Vou fazer Deus é um tesourinho. Cara, Mario Kart, até onde eu sei, foi bem, bem bem também, né? Porque gravamos todos no Kart. Acabou, gente. Isso foi, isso foi. Se você gostou do vídeo, dá uma curtida no vídeo, se inscreve no canal, comenta alguma coisa, faz alguma coisa, participa aí. Se você não conhecia o nerdismo, se inscreve no canal. E a gente também tem o nosso Instagram, a nossa página no Facebook, onde a gente compartilha cosplays, cobertura de evento, coisas aleatórias, notícias, tudo que vai acontecer nos nossos cursos, O que que está acontecendo nos nossos cursos, O que que Está acontecendo no universo nerd. É isso.